E se você descobrisse que todo lugar no mundo é bom? Que você pode sair com sua família, contemplar as belezas do seu bairro, passear com seu cachorro e ver a criançada se divertir nas ruas desfrutando de cada momento sem se preocupar. Sim, este lugar existe! É exatamente onde você mora! Seu bairro tem muita coisa boa. Basta perceber o quão bom é viver nele saber tudo que esse lugar oferece e ter o orgulho de apresentá-lo ao mundo. A Widowsland traz um novo conceito. Você vai conhecer o mundo todo pela ótica de quem vive em cada canto, promovendo o que há de melhor nele. Com isso, o lugar onde você mora só tem a ganhar. Melhora as relações entre as pessoas, o comércio local alavanca e a segurança de todos sai fortalecida. Afinal, cada um se sente ainda mais responsável em proteger o lugar onde vive. As crianças crescerão com muitas histórias boas para contar de onde viveram, além de muitos outros ganhos. Widow's Land, Um mundo único onde não há fronteiras. Faça parte desse mundo. Widow's Land.